Fala galera, beleza? Trazendo para vocês aí mais um vídeo e a gente vai dar continuidade aí no pior ano da sua vida Eu já não sei mais qual semana que tá, mas vamos dar continuidade E hoje nessa semana aí a gente aprendeu bastante coisa, foi muita coisa assim de aprendizagem Que eu tirei o chapéu, coisas assim que realmente vem acontecendo assim Que a gente vai eliminando algumas coisas, vai colocando outras e a gente sabe que realmente tá compensando Aqueles micro resultados que eu falei para vocês colocarem no papel toda semana todo mês todo ano ali então né, nessa semana que passou galera eu vou falar um pouquinho do livro vou falar de dois, dois, é, dois desafios da semana que eu achei bastante interessante que eu acho muito válido trazer aqui para vocês que é para praticamente colocar em prática aí se vocês quiserem claro né então tá bom do livro eu vou falar qual o livro que é e falar é, os princípios ali Pra vocês, tá galera? Então, o livro é próprio do Pablo Marçal ali Saia do Caixão, né? Onde ele fala pra você é, Abolir as regras e seguir os princípios, né? E são 12 princípios que ele passa ali Do livro que eu achei bastante interessante Praticamente todos os, os, os princípios Eu achei bastante interessante assim Mas eu vou trazer quatro pra vocês aqui Que eu acredito que vai fazer sentido pra vocês, tá galera? O primeiro dele é Família Onde ele, ele cita bem ali que a maioria das pessoas, 98% das pessoas, vê o filho crescer na horizontal, né? Então, é, isso quer dizer o quê? Que quando você sai de casa, o seu filho tá dormindo, ou você não vê ele, e quando você chega, o seu filho já tá dormindo. Quer dizer que você passa muito tempo no trabalho, tá, galera? E isso, assim, uma coisa que eu achei bastante interessante, que na eu descobri o marketing digital e hoje é isso meio que desgruda de mim porque todos os dias eu acordo meu filho faço o café da manhã dele então ali às vezes a gente toma um café junto às vezes eu tenho que correr aqui para fazer algumas coisas no computador mas a, na parte da manhã eu fico bastante tempo eu acordo ele faço uma leitura com ele todos os dias e isso é muito gratificante e eu não tô vendo ele crescer na horizontal né eu tô vendo ele crescer na vertical assim e é muito muito interessante o bom do marketing digital é isso, tá galera? É, tem essa facilidade de, de trabalhar de casa e não vender a hora. Uma, um dos, dos quesitos que eu acho muito interessante é isso. A gente não vende a hora, a gente é, trabalha com conhecimento ali. A gente não precisa estar 100%, que nem eu subo minhas campanhas da meia-noite, até ou eu, eu programo minhas campanhas para rodar da meia-noite durante o dia, no próximo dia de manhã eu só dou uma olhadinha, modifico alguma coisa e programo mais campanhas ali E eu desgrudo eu desgrudo essa parte de mim de ficar 100% no, focado no trabalho Então eu estou ganhando só para executar algumas coisas ali e deixar o dinheiro trabalhar por mim Então esse é o, o princípio né, da, da família, onde eu não vendo mais o meu tempo e fico mais com a minha família então, eu pego, é, eu tenho mais apego à minha família, minha esposa, meu filho, né? Então, isso me gera uma satisfação muito grande, tá, galera? E eu acredito que todo mundo que trabalha no marketing digital, é, no quarto princípio eu vou falar sobre isso, tá, galera? É uma coisa que é bastante interessante a gente ter ali no marketing digital. O segundo, o segundo princípio que ele, que ele fala ali é sobre a semeadura, tá, galera? A semeadura é uma das principais razões para você ser próspero tá ninguém colhe o que não planta se você plantar um plantar durante o um ano inteiro no próximo ano você vai ter uma colheita muito grande galera e isso eu acredito que seja em qualquer área qualquer área que se você tiver semeadura se você semear na vida dos outros semear no seu campo ali semear na sua sabedoria pode ter certeza que a prosperidade vai vir. Com certeza, tá galera? E esse é o segundo princípio que eu trago pra vocês, é sobre a semeadura, que eu acho bastante interessante ali, eu acho muito válido vocês semearem, mesmo que seja pouco galera. Pega qualquer conteúdo que você aprendeu, se você semear na vida de outra pessoa, isso vai te gerar uma, uma colheita muito, mais muito grande. O Kaiser fala muito bem sobre isso, o Thiago Nigo fala muito bem sobre isso, o, Paulo, o próprio Pablo fala muito bem sobre a, a lei da semeadura, então a gente tem que semear na vida das outras pessoas para a gente colher algo de bom, tá galera? A terceira, a terceira coisa que... o terceiro princípio que, que eu trago para vocês dos dozes lá, a lei é, não é da lei da atração, mas é a atração, a, a gente é o que a gente pensa e atrai, normalmente, normalmente acontecia isso muito com o Uber. E esses dias que eu tava lendo esse princípio, foi, foi o seguinte. É, quando Lá no começo, quando eu comecei a trabalhar com o Uber, eu tinha muito medo de tomar multa, velho. E eu tomei muita multa. Eu tomei acho que umas 4, 5 multas, assim, durante o um ano, assim. Eu sei que não, não bateu aqueles 21 pontos pra me estourar. E eu sempre... Ficava com aquele, aquele sentimento Será que eu tomei uma multa essa semana? Será que eu tomei uma multa essa semana? E depois que eu parei de pensar nisso, galera Nunca mais tomei a multa Depois do, da, daquele primeiro ano que foi Acho que me deram a multa pro resto da vida assim é, Depois que eu parei de pensar nisso Pensar no que a gente não quer, galera e, assim, Quando a gente pensa naquilo que não quer é, é, é o que mais vem, entendeu? Você tem que, a partir de agora Pense no que você sempre quer E não no que você não quer Normalmente assim é, um exemplo que eu dou bastante interessante é o seguinte, galera, a, aquelas aqueles jogos de caça-níquel, sabe? Aqueles jogos de caça-níquel. Quando a pessoa é viciada naquilo, o que, que o que, que é, é, aciona na cabeça dela? O quanto ela vai ganhar? Ela não importa o quanto ela vai perder. Ela quer saber o quanto ela vai ganhar. Como aquelas maquininhas a gente sabe que a probabilidade de ganhar é muito pouca, muita gente perde. Mas a gente tem que ter esse sentimento, sabe? Do que, que a gente vai ganhar e não do que, que a gente vai perder. Se a gente for sempre no do que, que a gente vai perder, que nem a gente sobe a campanha. Ah, eu vou gastar 10 reais por dia. Se não der nada, eu vou perder 10 reais. Não. Se eu fizer três vendas, eu, com, com 10 reais eu posso ganhar 30, 40, 50, dependendo do ticket ali. Então mude esse mindset de o que, que eu posso perder para o que, que eu posso ganhar, galera. E isso, cara, tá tá mudando completamente meu jogo assim toda vez que eu penso no que eu posso perder eu já invento mais cinco coisas que eu posso ganhar referente aquilo que eu aquele aquele mindset negativo galera foi no hábito da semana retrasada que é toda vez que trazer uma, uma, um pensamento negativo a gente tem que pensar cinco coisas positivas aí é né? um hackzinho que passei de semana passada que eu não passei para vocês tá galera o quarto princípio resiliência galera para quem tá no mercado de marketing digital resiliência é a chave para todo o negócio, tá galera? Quem tem resiliência, quem tem resiliência é a chave do, do para prosperar, galera. Quem tem resiliência aqui no mercado, no marketing digital, porque a gente sabe que assim, ele é simples, mas não é fácil, galera. Então assim, quantas vezes eu já tive que ficar à noite sem dormir Fazendo criativos ali para testar Que nem eu falei para vocês no Laleo Eu fiz quase 1.300 criativos Soltei uma foto no Instagram sobre isso para dar um dar certo, galera Um deu certo e onde eu estourei Onde eu fiz muitas vendas e, Cara, com esse criativo eu fiz várias, várias Se eu não me engano eu fiz quase 600 vendas Só com esse criativo Mas o que? Eu tive resiliência Eu tive resiliência em continuar no mercado Eu falei para mim Falei para mim mesmo, não é tem chance de dar errado, não tem chance de desistir. Eu vou ter resiliência até fazer isso dar certo. E muitos afiliados que eu vejo tentam promover o produto, que nem tentou promover o Laleon, não deu certo, aí pulou para outro produto. Aí é, a pessoa tentou vender outro produto, não deu certo, pulou para outro, pulou para outro. E nisso a pessoa fica pulando de vários em vários produtos até... É, acredito que dá certo ou até ele desistir do mercado, né? Mas acredito que a grande maioria vai desistir do mercado porque não tem resiliência. Não foca em um produto só e vai dar certo. Que nem o meu foco hoje num produto capilar e eu vou fazer ele dar certo. Se ele, não faz, se ele não der certo, eu vou fazer ele dar certo, entendeu? Esse é, essa é a jogada, a resiliência, tá, galera? É, esse foi os quatro princípios do livro e eu vou soltar os dois desafios que eu achei bastante interessante passar pra vocês aqui, tá? O, o primeiro desafio é do conf, conflitar um hábito, tá, galera? O que, que é isso? Confl, conflitar um hábito emocional. Vamos supor que toda vez que a gente termina uma frase com né ou é ou entendeu, sempre que a, a pessoa vai terminar uma frase ela fala entendeu ou né, ou é, acaba gerando esse é, ou né, ou então. Então, assim, isso daí é um hábito emocional. Aí, no, no, no desafio, a gente vai conflitar isso. Meu hábito emocional é o é. Eu sempre, quando vou falar, a maioria dos vídeos vai sair é. Então, eu já tô conflitando esse hábito para tentar mudar completamente, tirar esse, esse hábito da minha rotina, né? Então, esse foi um, um desafio bastante interessante que eu vou trazer para vocês aqui. Eu acho que é bastante interessante passar. E o segundo hábito, galera, é abrir uma nova renda, ter uma nova renda. Essa nova renda é abrir uma conta na corretora e fazer uma compra de ação de fundo imobiliário ou uma renda fixa. Galera, eu vou deixar o vídeo passando aqui, mas não é, não é recomendação de compra, nem de venda, nem de aluguel, nem de venda descoberta, nem nada. É um vídeo que eu, que eu fiz aqui gravando na tela do meu celular, eu vou deixar... Passando aqui na esquerda, na direita, aqui, para vocês verem. É, não é recomendação, não estou com é, corretora nenhuma, faça o que você quiser. Eu pesquisei uma que não tem corretagem, não vou falar o nome dela aqui, tá? Porque eu não quero ter vínculo com corretora nenhuma, tá, galera? Simplesmente eu quero passar a minha experiência aqui. Eu vou mostrar todos os meses ali, acredito que todos, todos os a primeira semana do mês, eu vou mostrar para vocês comprando alguma ação, algum fundo imobiliário ou renda fixa. Com valores pequenos, porque a gente tem que começar pequeno, tá, galera? Que nem assim, o gordo, ele, ele é gordo porque ele come, ou ele come porque ele é gordo? O rico, ele investe porque ele é rico, ou ele é rico porque ele investe, entendeu? A gente tem que saber lidar, saber tirar esse mais de da cabeça. E eu vou começar pequeno, realmente, 50 reais vai deixar o rico, 50 reais não vai deixar o com a liberdade financeira. Mas se eu começar agora, eu vou ter o hábito de sempre estar tá comprando, sempre estar tá ali acompanhando o mercado financeiro. Muita gente fala que realmente não dá dinheiro no mercado financeiro para pouco Mas eu vou começar com pouco Porque lá para frente eu sei que eu vou ter muito E eu, vou ser, eu, eu sei lidar com aquele dinheiro sei como fazer qualquer coisa com aquele dinheiro Ou investir aquele dinheiro de maneira certa Porque agora eu comecei a investir pouco E essa, com pouco eu vou errando E eu não perco muito Então assim, que nem no marketing digital A gente começa, é, começa com pouco e a gente erra Quando a gente começa com grande ali de 5, 6 mil, 300 reais investido, a perca é muito grande. Se a gente começar com pouco, quando você errar, você vai saber qual que é o erro e não vai cometer mais, mas o erro foi bem curto. Que nem eu falo pra vocês, R, R rápido, barato, gastando pouco, entendeu? É, esse foi sempre o meu dilema, eu acho que se você pegar minha primeira live que eu soltei no Iluminado, eu sempre falei isso daí, tá galera? Então assim, foi o, o, o recado que eu passo dessa semana aqui pra vocês, do pior ano, ou foi uma semana bacana interessante assim, eu recomendo vocês fazerem, pelo menos, algumas coisas desse que eu passei nesse vídeo para começar a ter um hábito mais agradável, tá, galera? Se esse vídeo for algum sentido para você, não esqueça de dar aquele joinha. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Espero ter ajudado, galera. E até o próximo vídeo, hein? Galera, beleza? Fazendo aqui... É, eu tinha falado no vídeo que era uma, uma renda... Uma renda extra, né? Uma nova renda. Mas, na verdade, não. É um investimento que eu tô fazendo. Com é, ações em é, fundos imobiliários ou renda fixa, tá? Lembrando, galera, que isso daqui não é recomendação de compra, nem de venda, nem de aluguel, nem de venda descoberta, nem nada. É apenas um, uma experiência que eu tô passando aqui pra vocês ao longo dessa jornada do pior ano da sua vida. Pesquisando algumas ações aqui, eu achei uma bem interessante. É uma hold da Itaú. Então, eu tô comprando uma, uma hold da Itaú por... R$ reais e centavos, 77, tá? Eu coloquei bem pouco, que nem eu falei pra vocês. Eu não vou comprar muito. É, todos os meses eu vou ir comprando aos poucos, tá, galera? Eu acredito que dá pra me comprar seis, tá bom? É, eu tenho 68 e eu vou comprar 60, é, seis que dá 64 reais, tá bom? Ordem rejeitada, horário não permitido. Então, ó, eu vou deixar programada aqui, galera, fazer um, uma hora programada, mas tá aí, eu vou comprar essa, essa, essa ação aqui e seis dela, tá bom? Não tem como colocar aqui, né? Eu vou ver se eu consigo programar ela aqui. é domingo eu acredito que não dá pra comprar tá galera mas essa daí deixa eu ver aqui se tem como agendar a compra não galera não vai ter como agendar a compra mas essa daí eu vou comprar seis eu vou deixar no assim que eu fizer a compra eu vou deixar uma postagem lá no youtube tá bom ou no meu instagram beleza Espero ter ajudado e até a próxima galera.